Olá, tudo bem? Meu nome é Márcio Borges e hoje eu vim aqui para falar para você sobre o que é o coach. É sobre isso que nós vamos falar neste vídeo. E antes da gente começar, eu vou pedir que você curta esse vídeo, se inscreva no canal e clique no sininho para garantir receber os próximos vídeos. E é claro, curtindo, o YouTube vai mostrar para muito mais gente também. Show? Combinado? O que é esse coaching? Coaching é uma palavra que nasceu muitos anos atrás. Antigamente o coach era o cocheiro, aquela pessoa que levava umas pessoas, as pessoas de um lugar para outro. O que acontecia nessas viagens que normalmente eram longas? Né? Ou você andava a pé, ou você andava através de carruagens. Então a função do cocheiro, do coach, era te levar para o seu destino com uma velocidade. A maior velocidade que existia na época. E normalmente nessas viagens, como elas eram longas, se aproveitava principalmente para educar as crianças. Então a pessoa saía de um ponto, chegava naquele outro ponto de destino, às vezes meses depois. Então ela chegava diferente, chegava educada, chegava mais capaz, mais sábia, mais preparada para o mundo que ela ia encontrar lá no destino. Esse é é um processo de coach em que tu sai de um jeito e chega completamente transformado e capaz de transformar o seu mundo. Hoje o coach ele é a pessoa que vai te levar também para o seu destino. É um amigo, o coach é um amigo que vai te ajudar, vai te escutar, vai te entender e vai a partir disso, sendo uma pessoa qualificada, conhece e sabe como a mente funciona, ele vai te escutar e vai te fazer aquelas perguntas poderosas, capazes de te dar aquele estalo. Eureka, como é que eu não pensei nisso antes? Esse amigo, o coach, ele vai fazer com que você consiga gerar os resultados na sua vida muito mais rápido. No coach, a gente entende que você já tem tudo que precisa para chegar onde você deseja. Você merece, você pode e você consegue, porém alguma coisa está travando, mas você já tem tudo o que precisa para chegar lá. Eu como coach vou te estar conduzindo para o seu estado desejado. Você já tem e já possui todas as respostas, só basta ir lá e acessá-las. Se você quiser saber se o coach é para você, assista o próximo vídeo, os 7 sinais que você precisa de um coach na sua vida. Vamos lá?